Ora, senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz. Esse é o canal sobre as coisas de Deus. E hoje eu quero falar sobre algo muito precioso para mim: que é o merecimento, a dignidade, o eu mereço ou eu não mereço. Quantas vezes você já falou: eu vou comprar isso para mim porque eu mereço? Ou nossa Deus, você fez isso para mim e eu nem merecia? Ou será que eu mereço isso que Deus fez para mim? Muitas pessoas não vão até a presença de Deus por achar que não são dignas de merecer a palavra do Pai, de merecer a graça, de merecer a salvação, de merecer uma vida com Deus. A maioria das vezes, você escuta as pessoas falando, eu preciso resolver algumas coisas na minha vida para então merecer ou então ser digno, que no fim é isso que estão falando, de ir até uma igreja ou de ir até a presença do Senhor. Isso quer dizer que existe uma mentalidade meio esquisita entre nós, de que em algum momento da nossa vida nós vamos merecer a presença de Deus. Ou em algum momento da nossa vida nós vamos merecer ou ser dignos de estar na presença de Cristo. Isso acontece também entre crente e velho, sabe quando? Na Santa Ceia. Muitas pessoas falam assim, eu não vou tomar a ceia hoje porque hoje eu não mereço, porque hoje eu não sou digno, porque hoje eu não resolvi alguns problemas da minha vida, mas semana que vem eu tomo porque eu vou ter resolvido. Ou seja, nesses dois pontos existe essa ideia de, em algum momento eu vou merecer, em algum momento eu serei digno. Seja de participar do corpo e do sangue na ceia, seja de chegar na presença de Deus através de um culto de uma célula, seja simplesmente de orar. Quantas vezes você não ora porque acha que não está merecendo conversar com Deus? Pois é. A resposta disso está lá em Apocalipse. Eu vou ler do 1 ao 5, no capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipse. Já baixei aqui o, o a versão do Cid Moret. A visão do livro do Cordeiro. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi em forma de rolo um livro escrito. Estava escrito dos dois lados e selado com sete selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. E eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. E então um dos líderes, ou anciãos depende da, da versão, me disse, não chore, olhe lá. O leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os sete selos e abrir o livro. Ele era o único digno. Amém? Se você já assistiu o filme do Thor, você sabe que só pegava no martelo quem era digno, né? E aí, quando você assiste todos os Vingadores, espero que não esteja dando spoiler, porque já faz mais de um ano já não é spoiler. No Vingadores Último Ultimato, o Capitão América também é digno de pegar o martelo. E aí, quem pega o martelo sabe que a pessoa é digna. E isso quer dizer que ela é pura, que ela tem um coração bom, que ela é... Que ela é digna. É, não tem outra palavra. Que ela merece, entendeu? Olha que incrível. Esse rolo de Apocalipse... Apocalipse não é fim do mundo, é revelação. E quem tá escrevendo esse texto é João. Deus deu uma visão para João, aquele mesmo amigo de Jesus pra ele ver o que aconteceria. Então, é João que estava escrevendo, tendo essa visão. E João fala que ele chorava porque não existia ninguém que fosse digno. É como se ninguém pudesse segurar o martelo do torno, entende? Ninguém podia abrir o rolo, o livro, e ler o que estava escrito. E então, ele diz claramente que nem no céu, nem na terra, nem debaixo do céu, nem debaixo da terra, nem nas profundezas do oceano, nem na sua casa, nem na sua igreja, nem na sua família, nem nesse país, nem nos políticos, nem em Hollywood, nenhum lugar. Existe ninguém que fosse digno, só um. E esse um é o filho de Davi, o rei, o cordeiro, o imolado, é Jesus Cristo. Então o único que era digno de abrir aquele rolo, o único que era digno de segurar o mijonir, o único que era digno de abrir o rolo e ler da vontade de Deus, o que era a revelação da vontade de Deus, o que realmente Deus quer fazer e iria fazer, era Jesus. Amados. Só Jesus é digno. Isso nos ensina algo muito precioso. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Quem você é, ou era, ou vai ser. Quantos quilos você pesa, qual é a cor do seu cabelo, é, quantos jejuns você fez nessa semana, se você dá o dízimo, não importa. Não importa se você é bonzinho, se brigou com alguém, se ficou estressado, se xingou, isso não importa. Porque você nunca vai ser digno. Então, quando você recebeu uma benção, não perde o seu tempo perguntando: Deus, será que eu fui digno? Porque a gente dá a resposta: não foi. <risos> e nunca será. Nem eu, nem você, nem ninguém. Porque ninguém é digno, ninguém é digno de receber a vontade de Deus que não seja Jesus. Isso está muito claro na Bíblia. Em Apocalipse, está escrito aqui embaixo no vídeo. Então. Para de ficar pensando o que você tem que fazer pra merecer o amor de Deus. O que você tem que fazer pra poder orar, pra poder jejuar, pra poder ter comunhão, sabe? Às vezes você faz algo que você acha que foi indigno, então você não participa da ceia, ou você para de responder o seu líder, ou você simplesmente fala, vou dar um tempo da igreja. Só que você não tá dando um tempo da igreja, você tá dando um tempo de Deus. Porque a partir do momento que você para de ir na igreja, que é o lugar onde Deus escolheu, é, se manifestar. Ele podia ter escolhido hospitais, escolas, creches, não sei, mas Deus escolheu a igreja. Então, quando você para, você corta esse laço, essa relação, na verdade, não é com aquelas pessoas naquele lugar. É com Deus que se manifesta ali. Gente, não por nada não, mas se você sai da igreja por causa de pessoas, então você nunca entrou por causa de Deus. Esse é o ponto principal. A nossa dignidade, essa procura por uma perfeição idiota nunca vai acontecer, porque a própria palavra de Deus, na revelação do do último ali, o último livro da Bíblia, já está nos falando que não tinha ninguém digno. Então, não importa o que você faça, quando realmente precisar, você não será digno o suficiente. Então, muitas vezes, a gente deixa de, de participar do amor de Deus. Deixa de tomar posse dessa ideia de ser filho amado, de quem Deus tem prazer e que vai te abençoar, e que vai te prosperar. E não tô falando de teologia da prosperidade, sabe? Aquela coisa de me entrega uma chave do carro que Deus vai te dar três carros. Isso não tá na Bíblia, não. O que tá na Bíblia é confia no Pai e Ele o fará, sabe, entrega a, todos os seus planos para Deus e Ele vai te dar sucesso, coloca o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas, não tem nada a ver com fazer barganha, não tem nada a ver com comprar a Deus, você acha mesmo que o fato de você pegar a chave do seu carro e levar num púlpito construído por homens, vai fazer Deus lá em cima falar, nossa, tô emocionado agora, olha lá, olha lá anjos e arcanjos, olha Jesus, olha Espírito Santo, o Zezinho lá da padaria, Dando o carro dele, não, agora eu choquei, agora eu choquei, chama os anjos, pode abrir o concessionário para esse homem, o que, que é isso? Deus não é assim não, Deus é um Deus que vai olhar seu coração e vai entender que se você sabe que você não é digno, você sabe então que precisava de alguém ser digno no seu lugar, e aí sim faz sentido o próprio Deus descer dignamente e morrer por você e por mim, Dignamente Porque ele mereceu toda a bênção Ele mereceu abrir o livro Ele mereceu segurar o martelo do tor, <risos> Porque ele não pecou Porque ele mereceu Porque ele ouviu a voz de Deus e cumpriu Agora nem eu nem você Conseguiremos chegar nesse nível Conseguiremos merecer, conseguiremos ser perfeitos Como que eu sei disso? Porque nem eu nem você morreu na cruz e eu quero que essa revelação vá no seu coração profundamente, como foi no meu, porque eu digo que você entender que você não vai merecer, sua vida com Deus vai ser mais leve, você vai parar de ficar doente por causa de religiosidade, vai parar de ficar doente por causa do que os outros pensam, porque sobre a sua vida existe a vida de Cristo, porque a sua imagem está banhada pelo sangue do Cordeiro e só Ele é digno de todas as coisas. Até nos Vingadores, o Thor e o Capitão América, quem mais consiga segurar o um Mjolnir, né, o martelo da dignidade? Até lá, eles fazem erros, eles cometem problemas, cometem erros, quase é que eu em inglês agora, mistakes, né? Até lá, eles têm problemas, querendo ou não, o Thor no final lá tá com depressão, o Capitão América já perdeu a fé na humanidade, e ainda assim eles têm uma certa dignidade, porque é uma história, e uma história que mostra que através de Cristo você consegue chegar aonde você precisa chegar. Não tem dignidade em você, não tem merecimento em você, mas ainda assim, por amor à sua vida, o Senhor vai te permitir participar do corpo e do sangue através da Santa Ceia, participar de cultos de adoração ao Pai através de um coração que abre, participar do mover e do milagre do Senhor simplesmente porque Ele te ama. Então, não fica na dúvida se você merece ou não. Você não merece. <risos> Amém. Eu espero que você entenda que sempre que você pensar que precisa merecer, que precisa ser digno. Você se lembra que o Senhor Jesus já fez isso por você. Tome posse disso, seja grato, agradeça em oração. E em nome de Jesus, a sua vida vai ser mais leve com o Senhor. Amém? Que o Senhor te favoreça.